Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar aqui da nossa carteira ISD do mês de abril. Agora, antes da gente começar a falar do nosso conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com quem você acha que pode gostar desse tema e agora sim, vamos começar. Fala pessoal, mais um mês, estamos aqui de novo com a nossa carteira ISD e obviamente comigo, Rafaela Dortas. E aí, Rafa, tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo ótimo, tudo sensacional, muito bem. Pessoal, antes da gente falar um pouquinho da mudança da carteira, que a Rafa vai trazer aqui, é, é o pano de fundo, acho que é importante comentar um pouco do que tem acontecido no mercado, até nos papos recentes com o Cadu, o é, Carlos Eduardo Sequeira, nosso estrategista, ele tem frisado bastante sobre isso, né, no, assim, a, a mudança né, de todas as carteiras, quase que de forma generalizada aqui, para o mês de abril, tem sido uma carteira, são carteiras mais propensas a risco. Vocês vão perceber que as carteiras adicionaram mais beta na composição, justamente por uma questão de nível de preço, posicionamento de mercado mais leve e uma expectativa né, da, após o arcabouço fiscal, né, que está sendo ali, enfim, as condições de contorno estão sendo construídas, mas que a gente tenha uh, um movimento, como eu falei antes, mais né, pró-risco, mais propensão a risco em alguns ativos. Né? Feito esse preâmbulo aqui inicial, um pouco do contexto, porque isso também acabou interferindo, né? já deu um spoiler aqui na própria questão da carteira. Rafa Dortas saiu, né? uma empresa que já estava há algum tempinho na carteira, deixou esse mês e trouxemos Beta para a carteira. Saiu a VEG e entrou? B3. B3, então já nessa nossa discussão. E por que B3, Rafa Dortas? Porque a gente acredita que a B3 tem boas práticas de sustentabilidade, a gente vai contar um pouquinho para vocês porque, e até atualizando com o relatório anual que a B3 soltou, tem duas semanas. Então, primeiro, antes de tudo, o que, que a B3 faz? Né? A B3 é uma grande plataforma, é um ambiente de negociação para os clientes, para as pessoas físicas, e eles estão muito preocupados, como estratégia assim, central da empresa, de ser uma plataforma de, de tecnologia segura e eficiente, ter regras claras e justas, é, ter uma forma de operar que seja não burocrática e ter canais de atendimento adequado para os seus clientes, que são os operadores da B3. E aí, é, tem três grandes vetores, antes da gente falar do ISD mais tradicional, mas tem três grandes vetores que a B3 coloca, que a gente entende que fazem também com que ela seja um bom código de sustentabilidade. Democratização do mercado de capitais, ela está muito preocupada com isso. Segunda coisa, ela está muito preocupada com inovação. E terceiro grande vetor ali é o cliente no centro. Então, democratização do mercado de capitais. Eles é, reportaram no relatório anual que o volume de CPFs é, que fizeram operações ali na B3 até 2022 foram 17 milhões de contas. Além disso, a B3 tem uma série de iniciativas para educar a pessoa física para que ela consiga investir. Ela tem um site que chama Bora Investir, que explica exatamente como funciona o mercado de capitais. E além desse site ela tem um subsite que chama Grama do Vizinho, então se ela percebe, a Rafa e o Bruno negociam e tem perfis é, parecidos de, de risco, ela vai também falar o que, que o, o Bruno tem de produtos para que ah. a Rafa consiga é, olhar e, e dizer se, é, né, faz se faz sentido ou não. Além disso, ela fez uma cartilha para o investidor mostrando o que, que é o um mercado de capitais como um todo, o que, que é uma corretora, para que, que existe um agente de investimento. Então, tem essa parte de educação muito forte. Inovação. Eles estão muito focados em acelerar o negócio de Data Analytics. Então, em 2021, eles compraram a Neway, que é um, um servidor que você consegue consultar CPF, CNPJ, tanto do ponto de vista de risco, quanto do, do ponto de vista de estrutura societária. E em 2022, eles é, anunciaram a aquisição de uma, de uma empresa é, que olha para a inteligência artificial olhando para cliente no, no centro. Eles têm NPS, fazem consulta, mas além de uma é, procura mais passiva, eles ativamente também têm como se fosse câmaras consultivas com representantes é, do mercado para discutir melhorias no atendimento. Indo para a estratégia SD, eles têm três objetivos muito claros, ser uma companhia alinhada às melhores práticas de sustentabilidade, 2. Introduzir boas práticas ISD no mercado é, brasileiro. Eles fizeram, lançaram um guia de sustentabilidade é, no ano passado, que já teve mais de 2 mil downloads, um guia de sustentabilidade para as empresas. E 3. Fortalecer o, o portfólio de é, produtos e criar novas frentes de mercado no mercado SG Então, um dos produtos que a B3 tem, é o índice de sustentabilidade da Bolsa, ano passado foi a maior quantidade, quantidade recorde, das empresas inscritas, então tem uma é, vantagem muito grande das empresas se adequarem às práticas da B3 e também a gente teve cerca de 80 empresas dentro desse índice de sustentabilidade. Além disso, a B3 tem uma meta de curto prazo para criar é, um índice voltado para a diversidade. E aí só para terminar a parte de SD, falando de dois é, pontos específicos que a gente tem de, que sejam materiais, mais diversidade, mais mudanças climáticas é, é um tema, é um pouco a bola da vez. Para o tema de diversidade, a B3 se comprometeu até 2026 ter 35% de mulheres em cargos de liderança. Em 2022, ela fecha com 28% de mulheres, então ela está bem próxima de atingir esse KPI. E na parte ambiental de mudanças climáticas, a B3 há muitos anos já vem olhando para esse tema, eles desde 2011 é, fazem o inventário das suas emissões de carbono e compensam, compram crédito de carbono para compensar 100% da, das suas emissões de carbono. E o segundo é que a partir desse ano eles vão começar a comprar energia do mercado livre de energia que é, eles querem diminuir as suas emissões de escopo 2, que são aquelas emissões provenientes do consumo de, de energia. Então, de maneira geral, a B3 está focada muito em inovação, tecnologia, Atendimento ao consumidor também está olhando para dentro, para os temas de diversidade e meio ambiente. Perfeito. Bom, e só complementando agora a Rafa, né, a B3 claramente é, um, é um, uma tese vencedora né, nessa discussão nossa de adicionar é, beta do mercado. Não é, não é impactado por questão de deterioração de inadimplência, é, se beneficia né, do crescimento, da, do aumento das expectativas relacionadas à potencial queda de juros no segundo semestre, enfim que existe essa possibilidade uh, no mercado e, consequentemente, uh, acaba sendo um veículo né, importante de entrada uh, de capital estrangeiro, uma vez que uh, a tese de Brasil, de novo, faça uh, faça sentido e a gente historicamente percebe na né, B3, como eu falei antes, como um, um veículo para para você ter esse capturar esse movimento de propensão a risco uh, em écolis aqui no Brasil. Bom, Rafa... Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Obrigada a você. Pessoal, mais um mês aqui com vocês na carteira SD. Muito obrigado pela atenção de todos. Está a carteira aqui embaixo, no link para vocês darem uma olhada. Conheçam também as outras carteiras do BTG Pactual, carteira enfim, Small Cap, Sim, excess carteira de dividendos. Tem um hall aqui para vocês darem uma olhada com carinho. E até o próximo mês. Um abraço.